Esse estilo de vídeo quando eu faço aqui no canal costuma ter uma taxa de dislike maior que o normal Eu não odeio uma coisa porque eu fiz uma piada em cima disso E dito isso né, deixa o like nesse vídeo que vai me ajudar demais E também deixa um comentário com alguma ideia de vídeo ou qualquer coisa que seja tem alguma coisa acontecendo na galáxia do sul e o senhor Kaio já tranca o negócio. Enquanto a Bumi e os outros estão passando o dia no campo, Goku e Titi vão a uma entrevista que está acontecendo com os pais dos alunos na escola que a Titi está querendo enfiar o Gohan. O Goku mal chegou e já está querendo vazar dali. E não dá pra julgar o cara, deve existir poucas coisas no mundo mais chatas do que uma reunião de escola. Mas apesar de concordar, essa atitude não deixa de ser questionável. Depois disso a Chichi fica pistola com o Goku e eles repassam o plano deles de fingir que o Goku é um ser humano normal. Acho que eu nem preciso dizer que o Goku vai dar um jeito de estragar tudo. Enquanto isso o Mestre Kami e os outros estão se divertindo no piquenique e o Kami tá mais louco que o Batman. Que tipo de sapo ele fumou pra ficar assim. Corin tá na mesma onda do Kami e ele até arrisca cantar um dos sucessos do momento. E o Vegeta me representa nessa situação. Uma nave estranha pousa na terra e a turma ali em volta fica tipo, meu Deus, soldados, nossa. Nossa, E essa nave estranha traz os Saiyajins que estavam procurando pelo Vegeta. O senhor Kaio avisa o Goku que tem umas paradas estranhas acontecendo e chama ele pra conversar no planeta dele. E o Goku, um cara que é apaixonado por leituras e esportes, parece não ter esse mesmo apreço pelo Gohan já que ele dá no pé no meio da entrevista pra entrar na escola. E o Saiyajin misterioso que veio pra terra atrás do Vegeta é o Paragus, que tenta convencer o Vegeta a governar o um novo planeta dos Saiyajins. E pra isso ele mete um papinho aí. O Vegeta não liga muito pra isso, mas o Velho fala que tem um Sayajin que é. Não, quando ele fala que o lendário Super Sayajin tá por aí e que eles precisam do Vegeta pra matar ele. O Venjita cai no papo desse cara, que claramente é um arrombado. O Trunks tenta avisar o pai dele que isso é roubada, após que ele viu o sorriso maligno do Paragos enquanto ele discussava. Mas o Vegeta tá cagando e andando pras opiniões alheias e geral vai com ele até o planeta Sayajin. Uma ideia de merda, até o Mestre Kahn vai junto. Depois de acabar com tudo que era comestível no planeta do Senhor Kaiô, o Goku troca de skin e vai atrás do lendário Super Saiyajin também. O Vegeta e os outros chegam no novo planeta de Saiyajins. Planeta de Saiyajins que tem cinco Saiyajins aí. O resto é capango escravo. E o Paragas é aquele FDP clássico. Ele fala como filha da puta e age como se fosse um também. E pra entregar logo de cara que ele é o vilão, o cara ainda tem um monte de escravos. Isso deve pegar um pouco mal. O Paragas apresenta o Broly para o Vegeta, o Vegeta age com diferença e o Broly fala uma das suas frases mais marcantes. Meu nome é Broly. Que homem foda. Um capanga aleatório chega, avisa que o Lendário Super Saiyajin tá fazendo coisas por aí de novo. E o Vegeta chama o Broly para arrebentar o Lendário Super Saiyajin. O Trunks fala pro Vegeta esquecer esse negócio, porque ele está com cheiro de treta. E o Vegeta, obviamente, manda o Trunks pra puta que pariu. O maior erro do Vegeta nesse filme é não dar ouvidos ao Trunks, dar ouvidos a um cara aleatório que apareceu. Cara. Muito burro Sorriso maléfico e Trunks e Gohan vão dar um rolê pelo planeta novo dos Saiyajins e descobrem que os caras estão tirando energia do centro do planeta e levando para o castelo E um dos carinhas que trabalham por ali fala que os Saiyajins estão obrigando eles a fazer esse trabalho, quase como escravos, quase Aí um dos vigilantes chega, dá uma bica nele e põe esse para pra trabalhar O Gohan fica indignado vendo os direitos trabalhistas dos caras sendo desrespeitados desse jeito Até porque eu acho que o seu patrão não pode dar uma bica em você e depois mais tranças chicotadas Pelo menos eu acho que não pode o Gohan dá uma surra em um dos capangas e o Kuririn espanta os outros com seus incríveis socos no nada. Inclusive, um desses socos acerta a cara do Goku. O Paraga chega, vê as merdas que deu por ali e oferece um rango pro Goku. O Goku tava cauteloso com o Paraga até ele fazer essa oferta. Aí ele esquece as paradas que estavam acontecendo e se foca nessas outras paradas. Enquanto isso tudo acontecia, olha o contrário dessa cena. Enquanto o Goku comia do bom e do melhor, os minions pareciam formigas quando você deixa a comida cair no chão, eles foram lá e comeram tudo em meio segundo, mostrando a realidade triste desses bichinhos, que são muito fãs do corte de cabelo do Neymar de 2011, e enquanto todo mundo almoçava, o Paragas estava tendo um ataque de maluquice. Primeiro ele começa a rir sozinho, porque um meteoro vai destruir o planeta em que eles estão, e então mata um cara que tinha acabado de jurar lealdade a ele. E eu tenho três suspeitas do porquê ele matou esse cara que me parecia gente muito fina. Primeiro, ele matou o cara porque ele sabia demais. Segundo, ele matou o cara porque o cara viu ele dando uma de maluco sozinho no escuro. Quem nunca? E o terceiro, e mais provável, o Paragas é um filho da puta. E matou o cara só pra desestressar. O Vegeta e o Broly retornam dessa caçada deles ao lendário Super Saiyajin. E o Vegeta chega com a veia da testa à mostra. O que já não é um bom sinal. E pra piorar o humor do cara, o Goku aparece pra piorar o dia do Vegeta. Que deve estar tá uma maravilha. O cara rodou o universo todo atrás de um cara que tava junto dele o tempo todo. E o Broly que tava com o Vegeta também, chega encara o Goku e começa a repetir o nome do Goku. E o Goku encara de volta como se não estivesse entendendo nada Mas antes de rolar alguma coisa, Deus, sim, Deus, desce do Monte Olimpo e atrapalha o que seja lá o que estava acontecendo Se você chegou até aqui é porque está gostando do vídeo, né? Então se inscreve aí no canal O Paragas tem esse controle que ele usa para controlar o filho dele A tiara que o Paragas colocou no Broly para controlar ele parece estar tá perdendo o um efeito sobre o Broly Porque o Broly odeia muito o Goku e durante a noite Broly despiroca de vez e vai lá no quarto de Goku para tentar matar o cara. Os dois têm uma lutinha rápida, mas o Paragas consegue controlar o Broly e a luta termina. Goku soma 2 com 2 e já liga os pontos de que o Broly é na verdade o lendário Super Saiyajin. Enquanto isso tem um cometa gigante vindo na direção desse planeta. No outro dia o Vegeta quer dar no pé, mas o Paragas consegue convencer o Vegeta a ficar mais um pouco até o meteoro matar geral. Sem contar também que deve ser uma ótima ter o venjita convivendo diariamente com você. Mas essa coisa toda não dura muito porque o Goku conta a verdade pro o Vegeta e mais depois o Trunks joga fatos e argumentos na cara do Vegeta, que tá, puto por ter sido enganado. O Broly perde o controle e fica com aquele visual bombado clássico dele. Antes disso o Vegeta tenta fazer alguma coisa, mas não dá certo e ele já perde a vontade de viver junto da fé que ele tinha na humanidade, porque essa é a melhor forma de explicar o estado deplorável que ele ficou. O Paragas aproveita para já dizer para o quanto ele odiava o Rei Vegeta e conta a história de vida triste dele. E ver esse cara reclamando de ter conseguido sair do planeta dos Saiyajins com vida é foda. E sim, ele tem uma das histórias mais tristes dos Sayajins, até porque todos os outros Saiyajins morreram. Tem cinco Saiyajins só. Mas apesar dos pesares, eles continuam comentando a luta para nós, gente de intelecto inferior, conseguirmos acompanhar essa briga sem dificuldade. E ainda bem. O Broly destrói algumas coisas, Goku, Gohan e Trank se transformam em Super Saiyajin tentam parar o cara, o que não dá lá muito certo, eles tomam uma sova. Até o Mestre Kami tenta fazer alguma coisa, mas como consequência disso o Broly decide que vai punir aqueles minions destruindo o planeta deles. E os critérios que ele usou pra isso aí eu já não sei. E depois disso os bichinhos dão no pé e o Mestre Kami, Kuririn e o Long vão junto. E o Broly é tão arrombado que ele ameaça o Gohan pra tentar entrar na cabeça do Goku que manda o Gohan vazada ali. então meio que dá certo. O Broly quebra o Goku e o Trunks e vai lá matar o Gohan, o cara é um psicopata. O Piccolo aparece e salva o Gohan como sempre acontece nesses filmes, mas apesar disso o Broly ainda quebra geral na porrada mesmo com a ajuda do Piccolo e das sementes dos deuses. E o Vegeta, que nesse filme é um merda covarde não ajuda em nada, o Piccolo até humilha o cara que só fica de longe comentando a luta junto do pai do Broly, mas tem um momento que o Vegeta percebe que tá errado e vai lá ajudar na luta. Não que ele tenha ajudado muito, ele apanhou também muito pra falar a verdade. O pai do Broly vendo que vai dar muita merda, o Cometa tá pra matar geral. E enquanto isso ele vai fugir daí. Ele fala umas palavras de despedidas pro Broly, filho dele, inclusive baita sentimento depressivo que essa cena toda passa. Mas pra variar né, ele fala esse discurso todo de longe e bem baixinho pro Broly não escutar ele. Até porque ele não é maluco de encarar o Broly agora. E na hora que ele tava pra sair do planeta, o Broly mata ele. Terminando assim a jornada de vingança desse cara. Muito triste saber que ele não consegue se vingar. De novo. Enquanto isso tudo acontecia, o Meteor tá quase chegando. Goku pede a energia de todos os seus amigos e mesmo assim ele ainda não consegue bater de frente com o Broly, e enquanto todo mundo ajudava o Vegeta por não acreditar que eles consigam derrotar ele nem tenta ajudar, o Vegeta sendo patético e lamentável aí pra variar. Mas apesar do Vegeta agir como um franguinho figurante, o filme inteiro no final ele dá suas energias pro Goku, inclusive eu acho que esse filme deveria ser só sobre o Vegeta, até porque quando se fala de Saiyajin só se lembra do príncipe, não tem como. Depois de reunir as energias de todo mundo, no caso Gohan Piccolo e Trank se Benjita, né? Goku com um soco só vence o Broly. Sim, sim, ele vence. O Broly não morreu. O planeta foi destruído pelo cometa e o Goku volta pra Terra pra fazer o que ele mais gosta de fazer. Leitura e esportes. Até porque não tem coisa melhor no mundo que assistir seu time tomar uma goleada enquanto você lê um livrinho, né?